Como é que é, malta? Vou só fazer um vídeo rápido para postar alguma coisa. Estava a brincar... Ah, apanhei-vos, não foi? Devil, knows, most... Como é que é, malta? Tudo bem com vocês? Sou o Perf... sei. Sério? É o meu fantasma, Otávio. <risos> não, estou a brincar, não há fantasma nenhum. Sejam bem-vindos ao primeiro Perf Plays, em que é basicamente eu a uh, playar. Isto não fica também misturado português com inglês, não interessa. Hoje vamos jogar um jogo de zombies. Vocês gostam é que me assusta, não é? Pois, isso é bem. é é. Mas sem mais demoras, bora lá. Que? Tem zombies, Assusta? Que nome é que vamos pôr? Já sei. Zé... Zé, isto não dá para pôr acento. Zé das couves. Vai o S! Olha, não dá o S. É Zé da Coove. É assustador. Assustador. Hum, ora bem. O que é que é suposto eu fazer? Hum, se calhar é clicar aqui. Olha, não fez nada. Hum, se calhar é clicar aqui. Ou, oh. se calhar não. Hum, hmm. ah, se calhar é aqui. Uau! Wow. <risos> ah, um zombi ó oh, coitadinho, ficou sem braço. Ah, oh, agora ficou sem cabeça. E yeah, aí, ganhou giração. Uhul! -huh. Fininho. Vamos esperar a ver o que é que acontece. Mais um bocadinho. Ainda não. Fogo, é sério? Hum... Esqueci-me de dizer, tinha deixado aí o corta-relva. Ah pá, fogo. Que esquecido que eu sou. Sou mesmo distraído. Agora vamos pôr aqui um ervilheiro. Isto foi um bocado estúpido. Não vou conseguir passado. Mas fixe. Isto é a música. Zé da Kowals. Tenho que fazer aqui o um mix. DJ, DJ. E se eu te der uma maravilha. Fica sem cabeça. Uau, já estou pronto para fazer anúncios da da da essa cena. Vocês pensam. É isso. Bomba! Um movimento ascensão. Que Não! Não comas as ervilhas! Não comas as ervilhas! Não. Tu vais levar com umas cerejinhas. Umas cerejinhas... Mesmo em cima de ti. Assim. Vão ervilheiros! Yeah! Recuperamos as nozes! Uhu! Hum! Belo estilo! Foste à casa de banho, não foi? Foste! Eu sei que foste! Basta vir de lá! Jornalinho na mão, óculos aqui... Os boxers aos... Boxers aos coraçõezinhos... Damn! Tanto estilo! Uau! Curtia ter uns coraçõezinhos nos boxers como tu! Liga-me! <risos> Vai girassol! The zombies are coming! Oh. Toma, entretenho com as minhas nozes. Isto na soa bem. Mas... não me importa. Yum, yum. Nossa, não, E agora não consigo pensar noutra coisa, né? não é? Não me como as nozes! Boa. Não! Não aguento mais esta vida! Puxa. Deus muito! Não! Agora é a segunda nós! É que é ficasse nós! Toma cerejas! O fail! É isso, eu tô falhando! Vai girar só! Bem, neste momento posso dizer que tenho duas nozes a tocar na relva e que sou retardado. Mas isso já, isso já tinha sido descoberto há muito tempo. dm Sou grande agricultor eu. Eu sou o Rafa Agricultor! Eu sou o Rafa Agricultor! Planto os girassóis e ervilheiros e ponho as nozes dias inteiros. Olha, ganho uma pá. Será que eles estão indiretamente a dizer-me para ir levar na pá? Seus maldosos! Ok. Mas pronto, malta, foi tudo por hoje. Espero que tenham gostado e se divertido. E metam like e comentem caso gostem, que é para eu saber. E pronto. É isso. Mas vá, fiquem bem. Até logo. Esqueci de dizer isto no vídeo, mas queria agradecer-vos a todos por todo o apoio quanto à minha música. A sério, você chantou. E o próximo vídeo vai ser o desafio. Porque ninguém estava à espera de falhar o prazo, não é? Obviamente todos estavam à espera. Mas vá, fiquem bem. Até logo.